Se eu quero dar um talento a mais ali, aí eu utilizo aqui o batedor. Porque tá mais ali. Mas aí tem que tomar cuidado de não pegar na sede, pegar direitinho ali. E dar mais uma chegada dele para dentro. Mas. É, né, aquela aquela lá é, é. É um machucadozinho na sede, olha lá. Cadê a chavezinha fininha? Aqui, você tá falando? Não, mas por isso é aí, é aí, aí. Não, aqui é o furo onde passa o óleo. do lado aqui, do lado, é aí, aqui. é. Aí, você é um machucadozinho, É um machucadozinho, mas não chega Porque ela está por lá de fora, né? Isso é. Porque não chega a interferir ele na... Não pode machucar lá dentro, lá mais não, no final, não. né? Criar dente ali, alguma coisa assim, vai cortar o retentor, e vai, pode ser que o retentor saia do lugar e passe passa a vazar por ali. Se morder o retentor, qualquer coisa que morder o retentor aqui, Entendeu? Ele pode vazar por ali. E se você colocar óleo, o retentor ele vai sair pra, dali. Óleo, graxa, né? Vai sair dali. Outro detalhe importantíssimo que eu utilizo aqui, já é uma coisa assim de particular entendimento e aplicação, que é o que? Esse calço que todas essas caixas vêm, esse calçozinho aqui, uhum. É, aí varia da marca da, do, do, do reparo, do kit reparo, certo? É, da qualidade, por quê? Porque esse calçozinho costuma vir fora de medida. Ou o calço ou o retentor. O diâmetro ou a espessura? Aqui. A altura. A altura dele. Ah tá, a espessura dele. A é altura dele aqui, a espessura é. Então o que acontece? Quando isso acontece, se o retentor ele trabalha muito aqui no limite, aqui da sede, uhum. ou acima, ele vai soltar, o redentor não vai conseguir ficar lá. Ou seja, ele pode ficar para dentro, o ideal não é igual ele... ou pra fora. Isso, pra dentro, tem que ficar pra, pra dentro. Bem. Aí o que, que eu faço? Eu tiro um pouquinho desse o material, desse calço, desse material. Eu, eu diminuo pelo menos quase um meio milímetro nele. Pelo menos, para dar essa diferença desse dente aqui. Passa ele na pedra do esmeril? Isso, passa o esmeril ali. Tratam? É, deixa, deixa ele redondinho um pouco, ali, com a função do retentor entrar mais um pouco na mais sede. Mais um pouquinho na sede. Então esse aí é o pulo do gato na, na montagem desse... Tá esse aí, né, irmão? Não esquece não, Pelo né? Pela de Deus, o telefone acabou a memória, deu pau, pô. Na montagem desse, dessas cajessão, esse aqui é um lugar do gato, tem muita gente que sofre com isso. Mas tá pulando, não tá ficando, não tá fixando o cara. Até descobrir, alguém falar alguma coisa assim. Ele até para de fazer esse tipo de caixa É Porque o negócio não, não funciona com ele Aí é um onde depois que ele descobre Aí ele passa e pronto, nunca mais vai ter problema E é uma das caixas que menos dá problema Vai seu boa direitinho uhum. Menos volta Demora quando volta, depois de cinco anos Que eu olho A entrada do óleo jo jo Joga para um lado e joga do outro Isso, é, justamente Então esse retentor aqui, ele faz toda a diferença Nesse sentido de você chegar em um pouquinho mais... Aí você quer saber porque aqui tá aberto, você tá vendo aqui. É, aqui tá aberto. Mas aí como que você vai saber se tá, meu amigo? Se olhando por aqui. Ah, eu vou por aqui, ó. Eu chego, encosto lá no redentor e vejo que tem dente. assim, ó. O modo... Aí tem um dentinho. Eu uso os quatro cantos. Opa, deu um dentinho ali. É aqui, deu um dentinho. Em cima deu um dentinho. Ah, tá certinho, tá bem alojado. Agora se um lado deu dentinho. No caso, vamos botar aqui. E o outro lado não deu. Aí isso aqui não deu, mas aqui não deu. Opa, aí tá torto. Aí tem que dar mais um. Chega assim pra lá. Tem lado. que dar mais uma batidinha nele. Pra poder ele. Se sentar. Se sentar melhor. Entendeu? Então é onde que essa coisa dessa montagem desse retentor interno é que faz a diferença da sua montagem. É onde que vai dar, digamos assim, um ruim ou um. não. Esse retentor é esse daqui. E o retentor aqui do centrinho aqui. Esse de baixo aqui. São os retentores que, digamos assim, tudo, tudo isso que a gente começou até agora, se resume nisso daí. Se resume nisso daí, então é onde que sobre fazer isso daí, acabou. Você vai saber de fazer de qualquer outro carro, e vai fazer bem feito, vai ficar legal, e não vai vazar. São poucos e raras exceções, que aqui ó, a bucha dá problema, na rosca, não, não a, ela. aqui também é outro problema também, que se não então, vazar óleo por aqui, né? Sim, se você não, vou por exemplo aqui, se você acertar aqui, ó, você vai ficar vazando ali, entendeu? Sim. Se você acertar aqui esse anel, ao desse anel, entendeu? Vai. Ah, sim. Essa nesse caso aqui eu já posso fazer, dar, dar uma umbrada nela, né? Dar uma umbrada nela, pode. Porque, ela tem, porque ela tem uma trava. Sim, né? pode, isso aí pode. Aí pode passar um pouquinho mais de graxa. Aí dá passar um pouquinho mais de graxa e, e aí é para poder entrar me, melhor. Porque a trava está segurando, né? E, e o que vai fazer a vedação é o retentor. Mas é claro, o óleo quando ele bate aqui, ele entra aqui. Um fio de cabelo indo por aqui. Esse anel que segura ele. Segura o óleo lá dentro. Esse anel. Aí não é pra passar facilidade não. Oi? Só um minutinho. É, esse preço aqui nós o tá valor, né, é, sem a mão de obra de instalação, no caso aqui o vale